Fala aí, meus queridos. Beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Como que você está? Tudo bem, meu querido? É o seguinte, hoje é um dia muito feliz aqui no meu estúdio. Mas antes de tudo, eu quero agradecer a você que assiste os meus vídeos, que comenta nos vídeos, que é inscrito do canal, pois nada disso faria sentido se eu não tivesse você me assistindo, não é verdade? Até o ano passado, a minha sala era muito pequena. Basicamente, era aquela sala ali onde está a batera. E depois foi ampliado, e agora eu estou nessa sala, ou seja, as duas, né? E... e a minha vontade sempre foi fazer alguns vídeos diferentes para vocês aqui alguns vídeos com produção com banda, para ficar um negócio diferente. E eu comecei a, né, a colocar as ideias e falei, puxa, eu quero que isso aconteça, né? Daí a primeira coisa veio a batera. E é um processo um pouco demorado, né? Você montar a batera, daí começar com kits de microfone, uma série de coisas. Mas tudo bem. Eu pensei em várias enjambras para fazer a gravação dessa batera. Eu pensei assim, meu, eu vou comprar uma mesa de som que é mais barata, com 10 canais, daí eu coloco o microfono, toda a batera entra na mesa, equaliza e entraria na minha placa, que ela tem dois canais. Só que é o seguinte, se eu precisar fazer algum ajuste na batera, Ia ficar impossível, porque já gravou tudo numa pancada só, né? Os, digamos assim, quatro, cinco, seis canais da batera, eu não teria como mexer, digamos, num bumbo, alguma coisa assim. E eu falei, meu, vou ter que cair para uma placa maior, robusta, que tivesse mais canais. Daí é o seguinte, eu. Eu fiz uma, um podcast com o Ed Araújo. Quero agradecer ele demais, porque ele foi a pessoa responsável para que isso se tornasse realidade. Eu fiz né, a ponte ali, eu já conheço o Ed há muito tempo. Se ainda você não conhece, o Ed Araújo é um produtor, é um tecladista, arranjador e ele é, digamos assim, especialista em produtos. E eu contei a minha história para ele. Falei, puta, preciso gravar essa bateria e eu não tenho como. Ele falou, meu, eu vou dar um jeito para você. E ele fez toda uma ponte para que isso se tornasse possível. E através do pessoal da ProShows, eles me mandaram uma parada muito legal. Obrigado mesmo, ProShows aí, Ed Araújo, por essa parceria. Chegou aqui uma caixona. Olha só, eu nem abri ainda. Fala assim, caramba, a, o esquema é desse tamanho? Não, acredito que não seja, né? Não é desse tamanho, mas nós vamos fazer o um unboxing aqui. E eu não vi ainda, fiz nada. Então vamos pegar aqui um, um artefato especial. Ó meu garoto, olha só, essa daqui, essa aqui é especial, hein? Vamos ver se ela, essa aqui ela corta que nem manteiga, meu querido. Vamos ver aqui o que vai chegar. É que ela vem bem embalada, né? Vamos ver. Caramba, mais aqui. Então ela vem aqui, ó. Pesada parada, velho. Quando vai fazer um box, sempre... Bicho, dói meu braço, hein, velho. Eu tenho um problema de... Né, de hipcondilite lateral. Então, meu, pegar esses lances assim é bem pesado. Mas tô tratando, já fiz infiltração e tudo mais. Então, chegou aqui. Essa parada aqui. Caramba, vamos ver aqui. Vamos passar aqui, ó. Tem que acertar aqui, oh. o... No... O cara pega e estraga a parada Porque ele quer abrir com a faca Uma faca especial, meu garoto Vamos aqui Ups. Aqui vocês já vão saber o que, que é Mas pelo que eu contei ali, vocês já estão ligados, né? Novinha, lacrada Olha só Olha só Que velezura essa daqui é a da Rite. Quero agradecer também o pessoal da Rite aí. O que que ela é? Essa daqui é uma interface, interface né, de áudio e ela é a Scarlett 18 e 20. Qual que é a sacada dela, meu? Ela tem aqui oito canais agora. Onde eu posso gravar de forma totalmente independente a batera, não sei ainda quantos microfones eu vou utilizar, se vou utilizar 4, 5, ainda não sei. Mas ela tem essa possibilidade, e o mais legal de tudo, que eu vou conseguir ter a possibilidade de colocar o meu Camper em estéreo, né? saindo LR, ligando mais o meu microfone, porque até então, quando eu faço os vídeos... É, ou eu uso o delay do Camper, ou uso o delay do meu programa para que ele fique estéreo nos vídeos. E quando eu quero usar só o Kemper daí fica tudo mono. E com essa placa, ela me dá essa possibilidade, porque daí eu ligo o Kemper em estéreo, tenho mais para ligar o microfone, e quando for gravar com banda, meu, daí cabe todo mundo aqui, né? Cabe o Camper... Né? Que seja ele em estéreo, cabe batera, cabe o baixo E se eu for gravar alguma coisa com vocal, também é bem possível Meu, é muito doida Essa placa ela grava em 24 bits, 192 É muito bacana Meu, uma, uma puta de uma placa, né, velho? Você é louco, né? Vamos, vamos abrir ela, que a pegada é abrir eu sou um cara que tem algumas manias, assim. Você fica guardando caixa das coisas? Meu, eu tenho caixa de tudo, velho. Tá, aqui eu, aqui eu vou tomar um pouquinho mais de cuidado. Porque eu quero que a caixinha fique... intacta. Não que vai ficar uma parada que eu vá vender. Mas, sei lá, eu gosto de ter a caixa do, dos lances. Você é assim também? Ou você pega e joga a caixa fora, meu? O que você faz? Nossa, eu tenho, caixa de, eu tenho a caixa do pedestal do microfone. Tenho a caixa desse microfone. Para quem quiser saber, esse microfone é um supra-sumo também. Era um sonho de consumo. Essa placa eu ganhei, mas esse microfone eu acabei comprando. Ele é um AKG-414. Meu! Puta mic. Olha só que massa. Aqui vem só um... Vamos abrir a, a bicha. Caramba, é uma novinha. Cabinho. Basicamente, o que vem nela é um cabo USB. Essa entradinha aqui provavelmente já entra direto no Mac. Ele tem o cabo de alimentação. Muito legal o cabo. Você fala. Por que, que muito legal? Porque eu gosto de... nesse padrão aqui, ó. Que é o padrão americano. Porque aqui no meu equipamento eu acabo usando o Furman, que é um condicionador de áudio assim. E basicamente as entradas são no padrão americano. Onde eu não preciso colocar nenhum tipo de adaptador, né? O meu estúdio aqui, as tomadas, é, eu tenho padrão brasileiro, normal E tenho padrão antigo, né? Que a gente usava aqui no Brasil Que a gente chama de padrão, tipo, americano, né? Muito legal Então o cabinho USB tá aqui, esse cabo de força Ele vem também, as orelhinhas aqui, ó Essas orelhinhas é para você colocar no rack onde eu vou colocar. Então, eu tenho um espaço aqui. Então, a minha placa de som agora vai ficar no meu rack. Então, camper, é, todos os cabos de, né, de microfone e tudo mais, entram na placa. Daí, vem aqui as orelhinhas, vem os parafusinhos. Beleza. Provavelmente aqui... Aqui só tem um papelzinho. Não a ver. Manual, meu. Manual é o YouTube, né? Então, depois... Quem quiser saber um pouco mais de especificações técnicas, você tem ali. No YouTube. Eu já dei fuçando na época ali, né? Então, eu, basicamente, eu sei o que que ela, que que ela... Eu guardo até o plástico, velho. Você tá maluco. Então, vamos colocar aqui. Putz, olha que lindona, velho. Por que que a gente olha primeiro, né? A gente não mostra pra câmera. É a curiosidade de você pegar aí e olha só que doido o legal aqui que o depois dos mix né que você coloca nessa parte aqui assim fica os leds aparecendo então você tem como ver se sei lá um microfone x ou não está funcionando direito ou ele tá rachando alguma coisa assim né então você tem nela a parte de ganho né de cada um o legal dessa placa é que ela tem duas saídas de fone então, né, você pode estar monitorando enquanto você está gravando outra pessoa. E é legal que você pode deixar um mic para a pessoa poder estar te escutando na hora da gravação. Meu, o legal dessa placa também, às vezes você vai falar, putz, uma doideira. Aqui ela tem as duas entradas né, frontais aqui, tá, para ficar mais fácil o acesso. E a bichinha daí depois tem seis. E esse tipo aqui é balanceado e cabe o cabo P10 normal aqui também. E o doido dessa placa aqui, meu, que ela tem 10 outputs. Você fala, caramba, como? por que 10 outputs? É muito legal isso. Porque pensa. Basicamente, eu vou utilizar dois outputs para ligar os monitores aqui do estúdio, né? Então, para eu poder escutar. Eu quero fazer a live, por exemplo. Fazer uma live. E eu não quero ficar desconectando o cabo de saída para entrar na minha na minha a parte que eu uso para fazer a live né como que é o nome da pagaça? da bacassa como que é o nome da bagaça que eu esqueci é a tem mini a tem mini da bacassa então eu posso sair dos meus monitores posso sair daqui basicamente eu vou usar assim saindo aqui dois canais né e joga direto para a tem mini depois tem umas outras paradas aqui que a princípio eu não vou usar no caso, ela tem possibilidade de você colocar mais, é, mais algum periférico e transformar ela, digamos, em 16 canais. Mas não é o caso aqui do estúdio, né? Então, isso aí, meus queridos. O legal dessa placa é que você pode deixar tanto na sua bancada, assim, ela já é bem bonitinha aqui, assim, ó. Ou colocar a orelhinha nela aqui para você colocar no rack, que esse vai ser a parada, né? Ela vai ficar aqui dentro. Então é isso daí. Espero que vocês tenham gostado desse unboxing. Espero conseguir logo montar. Ainda falta coisa, ainda falta a parte de cabos, né? Então eu preciso colocar um multicabo aqui, uma medusa, né? Para sair e eu ter acesso lá para microfonar a bateria e tudo mais. Então a gente tem novidades. Uma hora vai dar certo. Mais uma vez quero agradecer a Pro Shows, quero agradecer ao meu querido amigo Ed Araújo por fazer todo esse intermédio e é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa novidade, Scarlett 18 e 20 então se você procura uma, uma pegada, que você precise de mais canais no teu home studio essa é uma super oportunidade, certo? no Youtube, certo? na, na internet você vai achar basicamente o valor dela, beleza meus queridos então isso daí, desde já Agradeço a todos. Valeu!